Vocês verificam que para fazer três livrinhos é rápido. Qualquer criança poderá fazer em qualquer oficina. Com uma unidade ou com três unidades e mais a caixinha. Então é só cortar. O meio. E estará pronto. Aqui deve ser colocado em ordem 1, 2, 3 e 4 dobra coloca na caixinha tira a tampa e o mini livro está montado dentro da embalagem, que pode ser no papel ou numa caixinha acrílica de lembrancinha. Então é isso aí, o mini livro pode ser frente e verso quarto por 4. precisa de um grampeador e de uma tesoura. Obrigado!